O Bitcoin está testando a casa dos 37.500 dólares pela segunda vez. Eu comentei para vocês nas análises mais recentes aqui do canal que essa é uma região que eu tenho bastante interesse em tá acumulando o Bitcoin. Eu vou comentar para vocês aqui então o que que eu estou fazendo aqui agora, o que, que eu espero para o Bitcoin no curto prazo. A gente vai falar também sobre a SP500, que está numa região de suporte aqui interessante, com alguns indicadores inclusive aqui bem otimistas. Mas vamos falar aqui também sobre o índice do dólar. Pessoal, o que isso aqui que está pegando, o que está fazendo uma bandeirinha de alta aqui. Eu vou comentar para vocês aqui então agora o que, que eu estou de olho na, na, no índice do dólar e o que, que, que, que vai fazer que realmente eu tome né, atitudes drásticas em relação aqui ao Bitcoin. E vou comentar para vocês então aqui os indicadores de sentimento. Deixa eu passar para dar uma olhada no que está acontecendo, também indicadores do High Block Capital. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, testando aqui a casa dos 67.500 dólares de novo. Será que a gente vai ter um fundo duplo para o Bitcoin aqui nessa região? Eu vou comentar para vocês aqui o que, que eu estou aqui uh, olhando no curto prazo, o né, que a gente pode esperar então. Peço desculpas para vocês aí por não ter feito updates nos últimos dias, mas eu imaginava que não ia ter muita volatilidade, pessoal. E amanhã vai ser o grande dia de ter a reunião aí do uh, lá da Federal Reserve, né, do Banco Central dos Estados Unidos, o nosso. Man lá da, na, no Fed, o Jerome Powell, vai vou fazer o pronunciamento amanhã e amanhã, pessoal, esperem, amanhã vai ser o dia que a gente vai ter bastante volatilidade dos mercados, tá? Então, é, o que não vai ter aí, não teve nos últimos dois três dias aí de volatilidade, vai ter ah, no dia de amanhã, então estejam preparados aí, tá? Vou comentar pra vocês aqui agora o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer nessa situação aí agora, tá? Então deixa o like se você gosta dos conteúdos do canal, muito importante mesmo. Participe também do grupo Telegram, porque quando eu não faço vídeo aqui no YouTube, eu tô postando sempre alguma coisa no Telegram, tá, pessoal? Inclusive ontem, né? Eu acho que eu podia comentei aqui isso para vocês sobre aqui essa região dos 57.500 que eu não botei muita fé nessa região aqui, tá? Então, inclusive eu postei no canal de alertas. Por o motivo disso? Então, participem no canal de alertas. Vou deixar os links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem o grupo também aqui, que tem mais de 10 aqui 300 membros. Também tem o Orca Sinais para quem quiser aqui receber análises nossas aqui do uh, que tá eu, Jonas, Daniel postando análise aqui para vocês. Então, participem. Do Arca Sinais vale muito a pena, com certeza, tá bom, galera? Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Vamos começar aqui, então, vendo é, primeiro aqui no gráfico de 4 horas, tá, pessoal? É, não quero lembrar tudo para vocês aqui, eu já passei no vídeo aqui, é, vários vídeos fazendo análises mais completas do Bitcoin. Eu aconselho você também a assistir outros vídeos aqui do canal, tá? Inclusive, o professor Degara hoje soltou um vídeo bem interessante aí, tá? Aconselho vocês a assistirem. Aqui, ele postou praticamente 10 horas atrás aqui hoje de manhã, tá? Então, tem as minhas análises aqui do DXY, tem análise aqui do, do Bitcoin mais de uh, médio prazo. Então, dê uma olhadinha nos últimos vídeos do canal, vale muito a pena para você ficar por dentro aí do que está acontecendo. Acontecendo tá bom, mas uh, falando do Bitcoin, aqui então ó, no diário tá, vamos puxar o diário aqui novamente. A gente perdeu nessa né, região importante que eu já falei para vocês, uh, essa faixa aqui dos 39.600 dólares. Perdemos, estamos aqui agora corrigindo. Tá, volume não interessante que ainda, Bitcoin está caindo aquela queda, sabe, devagar quero cair, mas não quero, sabe tá uma queda pequena aqui, mas está numa região que é importante suporte agora é que é essa linha aqui de baixo do 4 horas, essa linha azul aqui de baixo, ó, que eu comentei para vocês que seria uma região interessante de a gente estar tá aqui acumulando Bitcoin, né, então essa região é que a gente bateu aqui ontem né? eu vi que a coisa uh, ainda não estava muito bonita o Bitcoin não, tá pessoal então, uh, não fiz a exposição quando eu gostaria de ter feito aqui no Bitcoin necessariamente né, para vocês, tá, e à medida que o preço aqui foi subindo, eu vou também, fui me desfazendo aqui, porque a coisa não tá muito interessante aí, não, tá? Os jogadores de sentimento pioraram bastante, eu vou comentar para vocês aí, então, sobre isso. Tá, pessoal? Então, o que tá em jogo aqui agora é o Bitcoin, esse aqui, essa região aqui em 4 horas, Tá? Nos 37.500, a gente pode ver que o Bitcoin bateu duas vezes nessa linha aqui agora, tá bom? Uh, basicamente fazendo a, a tendência bem parecida com essa linha aqui azul, tá? Então, exatamente a mesma coisa que eu desenhei aqui, tá bom? Então, acho que vale a pena vocês ficarem de olho nessa linha aqui, que é importante. E tem essa linha aqui amarela embaixo aqui, eu vou até puxar o gráfico diário pra gente poder ver, tá? puxar aqui. Que é uma linha importante que eu considero também, tá, pessoal? Então, essa região próxima aqui, agora, na minha opinião, ó, essas regiões aqui, a região próxima dos. Uh, vou puxar aqui. Essa região dos próximos 35 mil dólares aqui, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque pode ser sim, aí. E isso pode ser a nova oportunidade pra gente, porque realmente esses 37.500 pra mim deixou um pouquinho a desejar. Eu tô achando que Bitcoin no curto prazo aqui não segura isso aqui, não, tá, pessoal? Então, eu realmente aqui agora não tô uh, fazendo grandes exposições nessa região, tá? Porque eu vou comentar pra vocês daqui a pouquinho o indicador de sentimento o que, que a gente então aí, uh, né, pode esperar aqui agora no curto prazo. Uh, então no Bitcoin eu não vou repetir tudo aqui, tá? Não, porque eu fiz as últimas análises. Eu aconselho você a assistir os últimos vídeos, vale muito a pena aí, tá? A análise técnica que eu fiz do Bitcoin é bem simples. O que é importante acompanhar também é essa cunhazinha, tá, pessoal? Isso aqui é a cunha importante, ó que a gente tem que acompanhar, e essa região aqui, dos, uh, essa região próxima aqui dos 40, e, uh, 40, e, 40 mil dólares aqui, 40 mil até os 40 mil importante acompanhar. Se a gente romper essa cunha aqui para cima, a coisa vai ficar interessante o Bitcoin, tá? Mas tome cuidado, eu vou comentar para vocês aqui daqui a pouquinho, né, que tem nós temos níveis de liquidação aqui importantes nessas regiões, tá? Então, aqui até a faixa, essa faixa aqui, ó, do, do, de preço aqui, a gente pode ver aqui no, no High Block Capital, inclusive vou desenhar aqui para vocês, ó. A gente pode ver que tem um cluster aqui bem grande, ó, de liquidações, aqui, pool de liquidação bem grande para o Bitcoin nessa faixa aqui, próxima aqui dos 40 mil dólares, tá, pessoal? Então, tome cuidado para o preço não vir aqui é, e acabar... Acabar no caso liquidando essa galera que está em short, porque tem, tem bastante aqui, uh, short nessa rede, uh, uh, nível de liquidação né, nessa, nessa região, tá pessoal? O que, que é isso aqui? Eu tenho que fazer um vídeo, inclusive, específico do canal para explicar para vocês, que algumas pessoas não entendem muito disso, né? Então, o que, que é isso? Quando você entra numa operação de short, você alavanca o seu capital e se o preço vai contra você, né, dependendo da quantidade de quanto você alavancou, por exemplo, 20 vezes, né, se você alavancou 20 vezes o seu capital, se o preço vai 5% contra você, você é liquidado perde o, a, o, o dinheiro que tem nessa conta, tá? Então, esse pessoal aqui tá alavancando o Bitcoin, shortando o Bitcoin, tá? Então, se o preço vier aqui nessa faixa aqui próxima, aqui, ó, na região dos, aqui, dos 39.600 até a região aqui próxima dos é, até a região dos 40 mil dólares, pessoal, essa, essa, essa galera aqui vai ser liquidada liquidada, tá? E nesse momento a gente tem uh, pra Binance aqui no curto prazo a gente tem uh, um pool de liquidação interessante nessa região, mas também temos aqui, ó, nessa região, nessa faixa aqui dos 37 mil dólares aqui, a gente tem bastante aí liquidação também aqui agora no curto prazo, tá? Que na minha opinião, pessoal, o Bitcoin tem aí um espaço grande para pegar as liquidações mais abaixo, tá? Eu vou comentar para vocês aqui agora daqui a pouquinho sobre indicadores de sentimento aqui do TRDR, tá? Olhando no curto prazo que também, é só para mostrar para vocês também que interessante, ó, a gente foi buscar exatamente aqui, ó, por isso é importante vocês acompanharem esses indicadores aqui da Block é, Inclusive, pessoal, aqui na, na minha página, andrefault.com, você pode acessar essa ferramenta aqui e você ganha um mês gratuito, tá? Se você assinar o plano de um ano. É uma ferramenta que tem um custo elevado, eu já tentei fazer um desconto Desconto com eles lá para vocês aí não consegui esse desconto ainda tá bom, mas vou continuar tentando porque a ferramenta tá muito boa. E olha só: com o Bitcoin vai pegar exatamente ele vai bater nessas, nessas regiões de liquidação aqui ó para liquidar essa galera aqui ó, pegou ele o liquidez. E daí ele faz a subida, pega a liquidez em cima. É basicamente como funciona o mercado. Ele vai liquidando aí, né? Fazendo o pessoal perder dinheiro, tá bom? Então, fiquem atentos essas regiões 40 mil aqui, até essas, essas regiões aqui para cima, pessoal, tá? Aqui tem até a região dos A gente tem liquidação, mas aqui na... na, na, na, na... BitMEX, no caso, mas aqui na, na, realmente no, na Binance é bem importante que a gente tenha volume maior na Binance, tá? Então, tome cuidado aqui para não botar stop muito apertado aqui, tá? Se você quiser continuar shortando o Bitcoin, porque a gente pode sim aí uma, dar uma briscada nessas regiões de novo, tá bom? Não é... No Bitcoin não é... Ah, inclusive amanhã, como vai ter muita volatilidade, a gente pode fazer esses pumps aqui, bumps and dumps para Bitcoin, como a gente viu nas últimas reuniões aí do Fed, tá bom? Então, você pode inclusive olhar o gráfico como é que foi na última reunião ali que a gente... que, que Tá, a gente está acompanhando ao vivo, ao vivo aqui, na verdade, no canal. Tá? Então, é, a gente vai ter muita volatilidade, volatilidade amanhã. Então, para mim, o Bitcoin pode sim aqui testar e buscar a região aqui próximo dos, dos uh, 40 mil dólares, depois cair de novo aqui para os 37. Amanhã vai ser uma loucura total e eu aconselho você não ficar aí também... Uh, né, uh, com a mão muito grande aí, alavancando, pessoal, porque amanhã vai ser um dia bem complicado os mercados, tá? Eu, honestamente, amanhã vou estar tá observando, não vou ficar aqui operando, né, futuros, enfim, tá? Vou realmente observar, pessoal, tá bom? Uh, vamos olhar aqui, então, uh, o indicador de sentimento para o Bitcoin, então, antes de continuar, pessoal, aqui, é só, a gente acabou, né, já corrigindo para o Bitcoin aqui, aí, pasme, né, o Bitcoin, o nosso, o nosso long short ratio aqui continua subindo, ou seja, tem mais pessoas aqui acreditando que Bitcoin vai, a partir daqui, ter um suporte, tá? Então, a gente tá vendo aqui uh, o long short dois subindo, né? Junto com o open entre subindo, tá? Esse aqui é a receita do desastre. Apesar de a gente ter a gente ter aqui uh, bons níveis de liquidação nessa região. Aqui a gente pode ver uh, o Open, o Low subindo, né? Com aqui o nosso uh, Open entre subindo também, tá? Isso aqui gera mais liquidez aí abaixo, né? Mais níveis de liquidação abaixo para o Bitcoin que faz o preço ir lá buscar e liquidar essa galera aí, estopar e liquidar eles, tá, pessoal? Então, apesar aí desse nível de liquidação, tá? Não tô botando muita fé aqui uh, para o Bitcoin. A gente teve boas liquidações aqui, vendas aqui a mercado nessa região, mas eu acredito que a gente tem um espaço aí grande para o Bitcoin buscar regiões mais abaixo, tá bom, pessoal? Então, vai ser, entre hoje e amanhã vai ser um pouquinho complicado aí, tá? Eu acredito que vai ser bem volátil amanhã, o dia de amanhã vai ser bem complicado, tá, pessoal? É, infelizmente, eu não vou conseguir fazer a live, eu acredito que não vou conseguir fazer a live amanhã para vocês aí, no, no durante a reunião do do, uh, do Fonk aqui, né, do... Da do Federal Reserve, porque eu vou estar participando de um evento aqui em Porto Alegre. Aliás, quem tiver em Porto Alegre que for participar também, eu vou estar participando aqui do South Summit Brasil, aqui, tá? Vou estar como. só como. como vou estar como participante mesmo, tá, pessoal? Então eu vou participar aqui, que realmente tem muita gente que vai estar falando aqui sobre blockchain, então eu vou participar desse evento aqui, vai ser bem bacana. Quem tiver em Porto Alegre aí, dá um toque que a gente se vê lá, né? Vai ser legal. Então começa aqui na... Ó, das 9 da manhã até as 6 da tarde, na quarta-feira, e depois tem dia. Na quinta e na sexta, né? Então vou estar por lá, quem estiver lá, dá um toque. Então por isso eu não vou conseguir fazer a live aí né, uh, do, uh, da, da Federal Reserve, mas provavelmente eu vou fazer um update pra vocês lá, inclusive vou levar o celular, então eu vou fazer um update pra vocês do mercado uh, quando estiver lá, tá? Vou estar de olho com certeza nessa reunião do, do, do Fed amanhã, tá bom, pessoal? Então vou falar um pouquinho aqui sobre a. Vou falar um pouquinho então, aqui sobre a sp 500 o índice do dólar, aqui que a gente pode esperar, porque isso assim, pessoal, que é importante, ó. A sp 500 a gente tá aqui dentro dessa cunha que eu comentei pra vocês, tá? Que é um cenário que eu tô mais acreditando pro, pro, pra, pra sp 500 até então, tá, galera? Então, aqui do gráfico semanal, ó, a gente tem que acompanhar essa linha de tendência aqui agora pra gente não perder. Na verdade, pra mim o mais importante é essa linha aqui de baixo, ó. Tá? Essa linha amarela aqui de baixo Que a gente tem aqui suporte e resistências lá de trás ó, tá? Então uh, aqui uh, Suporte, depois virou resistência, resistência Depois suporte de novo né? A gente rompeu para cima aqui Agora essa linha é importante que ela vire em um suporte de novo aqui para SP500, tá bom? Então essa região aqui, a região dos 33.900 uh, Aqui, esses, essa, esse nível aqui Na verdade pro, pro, pra SP500 ó, É a região que eu tô de olho aqui, até desenho uma linha azul, azul para acompanhar É tá? a região que eu não gostaria de ver a SP500 perdendo, tá bom galera? Porque se a gente perder essa aqui, a coisa vai ficar complicada a gente pode começar a ver assim uma tendência forte de baixo, aí baixa para SP500, que levaria o Bitcoin também aí a corrigir bastante com certeza. Tá bom. E para mim, para poder identificar se isso aqui vai acontecer, galera, o que a gente tem que ficar de olho aqui é no índice do dólar, que eu inclusive fiz uma análise aí, né? Expliquei para vocês como funciona o índice do dólar, né? E a gente tá aqui entre dois, aqui, uma região, duas regiões importantes, tá? Eu, eu mostrei, mencionei para vocês essas regiões aqui. Se não me engano, foi até nesse vídeo aqui no canal, foi. Uh, destes aqui BTC, tá? Nesse vídeo aqui no canal eu fiz essa, mostrei pra vocês exatamente o que eu tô de olho. É, vamos puxar aqui o, o semanal para mostrar aqui, ó, essa região amarela aqui é a região de 618, tá, dessa retação Fibonacci então puxar aqui de novo, ó topo fundo, essa região aqui de 618 tá aqui nessa linha amarela, tá, então como você sabe muito bem, é uma região que a gente tem que ficar de olho, porque se o índice dólar perder essa região, a coisa vai ser bullish aí pro, pros mercados, tá então, se, a gente, se a gente perder a região aqui do 101.9 ó, começar a despencar aqui o índice dólar, a gente pode sim ter né, uma, né, um cenário de um, um, um continuação desse bull market aí, né? Uh, a gente tem um bull market pro Bitcoin, na verdade, né? Se a gente romper essa linha amarela aqui em cima, que é a região aqui, ó, próxima aqui do uh, 103.9, ó, que são esses fundos aqui, topos e fundos anteriores aqui, ó, pessoal, na minha opinião, eu acho que não vai ter jeito mesmo pra, pro, pro mercado, tá? Se a gente conseguir, se, se o índice do dólar uh, romper essa região aqui do 103.9, tá até puxar aqui essa bandeirinha que a gente tá acompanhando aqui agora, ó, a coisa vai ficar bem dramática aí, deixa eu puxar 4 horas aqui, melhor de ver um pouquinho. Daí a coisa vai ficar bem dramática se assim, tipo a gente acabar com a barra rompendo essa bandeira para cima aqui, tá pessoal? Acima dessa região aqui, tá? Então, a gente bateu exatamente aqui, ó, o índice do dólar bateu exatamente nessa linha laranja que eu desenhei, tá? Então, isso aqui desenhei muito mais uh, tempo aqui, praticamente quase uma semana antes do preço do, do ativo chegar aqui nessa região, tá? Então... Uh, agora a gente teve essa resistência, mas estão formando essa bandeirinha aqui que é um padrão de continuação de alta, tá bom? Então, isso aqui que está botando no meio do mercado, para mim aqui pessoal, acho que vai ser bem complicado se a gente romper isso aqui para cima, tá? Então, acompanha a região de 103,9. Se o Winness dólar romper essa região, manter um suporte uh, e eu acredito que vai ficar bem complicado aí para SP500, tá bom? E para os mercados e também o Bitcoin, né? Lembrando também aqui para vocês o motivo de tudo isso aqui acontecer, né? Que amanhã a gente vai ter a questão sobre a, o pronunciamento sobre a, o aumento da taxa de juros, tá? Que, na minha opinião, o mercado já tá precificando bastante isso aqui, tá? Se vocês acompanharem esse gráfico aqui, ó, do Effective uh, Federal Funds Rate, aqui que tem esse gráfico aqui do Fred, né? Ele mostrando aqui, ó, esse gráfico do Fred mostra, na verdade, o seguinte, ó. A gente tem aqui, uh, na verdade, um, são dois gráficos, né? Esse aqui, o azul, é o gráfico do, do Fred, né? Que é a taxa de juros aí uh, do, do, do Banco Central aí nos Estados Unidos, né? E aqui, no caso, essa linha laranja, ela aqui é os títulos do governo de dois anos, tá? O rendimento dos títulos do governo de dois anos, que prediz aqui muito bem como pode ser aí a taxa de juros. Eu, olha como vocês podem ver aqui como, é, como isso aqui, ele, ele, ele, tem uma, ele tem uma assertividade muito grande, né? Quando, quando uh, o rendimento dos títulos de governo de dois anos dos Estados Unidos lá acaba subindo, ó, a gente tem a taxa de juros subindo também, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, que os rendimentos aqui subiram muito. Essa linha laranja subiu muito forte, ó. E aqui ainda a taxa de juros aqui oficial, né, do, da, do, do Fed, que acabou não subindo ainda, mas já está praticamente aqui nessa região mostrando que a taxa amanhã vai ser, na minha opinião, pode ser bem elevada mesmo, tá? Então, uh, Acredito que o, que o Federal Reserve pode sim aumentar e cerca de 0,5%, pelo menos em taxa de juros, tá? Que o mercado já está precificando, mas. Uh... Pode ser que isso aqui, a gente pode ter até surpresa amanhã, tá, pessoal? Então, não tem como a gente adivinhar adivinha o futuro que vai acontecer, tá? É, o mercado aí tá bem, uh, no caso, averso a risco nesse momento, tá? Então, tome cuidado com a exposição de vocês, se vocês tiverem muito expostos no mercado. Eu acho que vale a pena aí ter, né, fazer algo que tenha sentido. Não tá 100% vendido, mas não tá 100% comprado, tá? Acho que tem que balancear aí para você uh, ficar um pouco mais tranquilo poder dormir a noite. Porque amanhã vai ser com certeza aí um dia complicado, tá? Muito volátil e eu vou estar tá, uh, com certeza aí uh, participando. Se não der participar ao vivo aqui no, no, no, uh, no YouTube, pessoal, vou estar tá aqui no canal, no canal do Telegram. Vou abrir um chat ao vivo, ali a gente fala, tá? Durante o pronunciamento aí do. do uh, da Federal Reserve aí, tá bom? Então, galera, basicamente é isso. Participe dos grupos, tá? E a gente vai, eu vou trazendo vocês à medida do possível aqui no Telegram, mas, na minha opinião, o Bitcoin tem aí um espaço maior ainda para buscar regiões mais abaixo. A gente pode acompanhar, inclusive, o suporte dessa linha aqui de tendência, dessa cunha aqui embaixo, tá, pessoal? Se a gente bater aqui nessas regiões mais abaixo, sim, a gente pode se posicionar mais com o Bitcoin, na minha opinião, tá? Enquanto a gente não perder essa linha, essas duas linhas aqui, na verdade, essa linha amarela, eu acredito que a gente está ainda seguro para o Bitcoin na minha opinião opinião. Tá bom, galera? Obviamente tem que esperar também o volume entrar aqui, tá? Pra gente poder entrar aqui mais posicionado, eu gostaria de ver mais volume entrando no Bitcoin, que ainda não aconteceu. Eu vim falando para vocês aí sobre isso nos últimos vídeos. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então aí na próxima. Deixa aquele like e até a próxima análise. Um abraço!